E agora eu vou poder fazer o upgrade do meu laranjinha para um black, estou muito feliz aí para mim, valeu a pena. Pessoal, eu já estava ansioso aí para chegar a essa pontuação final, que estava com medo que de repente ele não tivesse pontuado alguma coisa e tal, né? E eu espero ter ajudado você a conseguir esse cartão aqui. Lembre-se que eu vou estar tá sempre postando informações aí desse tipo para conseguir outros cartões black, outras informações do tipo que eu posso te fazer economizar dinheiro, ganhar dinheiro e tudo mais... Ultimamente eu tenho postado menos vídeos aqui, tô numa correria e junto a correria com um pouco de preguiça acabo não postando tantos vídeos. Mas a gente já vai aqui para a tela do celular aqui para eu te mostrar a pontuação, como ficou a minha pontuação. Olha só, no final eu consegui fazer 1.100 pontos e a maior dúvida que a gente tinha era em relação à assinatura do Interpés aí que era 200 pontos, né? E você tem que pagar um como se fosse um cartão aí com anuidade, né? Eu pensei bem aqui, será que eu faço essa assinatura ou não? E aí eu vendo o comentário da galera falando aqui nos vídeos, o pensamento que eu achei interessante é você ter aí um cartão Black pagando apenas R$19,90 por mês. Eu, eu coloquei isso aí no meu mindset e achei interessante e achei que também valeria a pena. Até porque, como eu falei, eu sempre viajo Tipo, daqui a mês que vem eu já vou fazer outra viagem. E aí eu vou precisar de dois acessos à sala VIP. E aí, né? Esse cartão já vai estar aqui em mãos para eu poder utilizar, porque meu outro cartão, como eu falei, eu utilizo o C6 Bank. Eu já acabei com os quatro acessos ao aqui, então eu preciso ter mais acessos. E a outra missão que a gente tinha bastante dúvida, né, era em relação a comprar aí os 200 reais. Eu preferi comprar logo um item acima de 200 reais, como eu tinha falado. Teve alguns inscritos que conseguiram, aí comprando tipo dois itens de, de 100 reais e completando os 200 reais, ganhar a pontuação. Teve gente que ganhou aí com shellbox, teve gente que ganhou com Gift Card também. Então comenta aqui embaixo como é que você comprou esses 200 reais aí e contabilizou pra você. Bem, como a gente pensou, né? Era pra contar do jeito que tava ali, porque no regulamento não tava tão claro, então era para contar desses, todos esses tipos aí, porque era compra direta no, no Inter, né? Então era pra ter contado. E aí, se não contou pra você, cara, entra no chat, porque teve gente que recebeu, né? Então, entra no chat direto do Banco Inter para resolver esse problema, porque você também tem que ganhar a pontuação correta. E aí, continuando aqui a leitura do e-mail que a gente recebeu, ó, você vai poder solicitar aqui, eu ganhei o cartão Black, 1% de cashback, mais os outros benefícios, né? Solicite o cartão Black Inter pelo Super App, você vai entrar ali no chat do Super App até o dia 24 de setembro de 2022, Fique atento com o prazo, né? Isso, tem que... Isso aqui é importantíssimo, né? E você precisa utilizar aqui a frase Quero solicitar o upgrade do meu cartão No chat com a Babi Aí você também confira ali o seu endereço cadastrado, né? Para ver se tá o correto e aproveite aqui E aí já te dando um spoiler aqui Eu vou fazer outro vídeo já solicitando esse cartão e eu não completei agora a solicitação porque ainda não está possível lá no aplicativo. Então eu vou fazer um novo vídeo mostrando como que faz a solicitação desse cartão. Né? De repente, aqui uns dois dias para frente eu já consigo solicitar para você não ter problema. E agora eu vou poder fazer o upgrade do meu laranjinha para um black. Estou muito feliz aí para mim, valeu a pena. Espero que tenha valido para você também, todo esse trabalho que teve. Eu acho que valeu a pena pelo custo que a gente teve, né? Eu acho que foi barato relativamente, uma assinatura bem barata, e tem muitos benefícios aí, tipo do caso. Do Interpass você consegue comprar bastante coisa aí sem pagar o frete. Então se você começar a se habituar a comprar mais lá pelo Interpass, principalmente coisas de casa, né? Dependendo aí do seu tipo de consumo, acho que vai valer bastante a pena e eu quero usufruir dele o máximo possível, claro, né? Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal para mais informações como essa. Valeu, até a próxima!